Rotacionar. Aperta o shift, ponto torto E move e arrasta para cá. Quero que ele fique com ponto 60. Mover e arrastar.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 Ficou com o guarda-corpo do lado direito de quem está subindo. Lindo, não? Vamos colocar numa janela aqui. Vamos ver que janela nós vamos colocar. Vamos colocar numa folha fixa. 3, Não, três é muito. 2,40. Vamos ver como ficou o nosso 3D.